O BPI uh, mantém a sua postura que tem vindo a ter de apoio forte às famílias e às empresas e tendo apresentado um crescimento no crédito de 7% e nos depósitos de 8% versus o mesmo período do ano passado, tem um rácio de NPE, ou seja, um rácio de, uh, de, de risco muito baixo com uma cobertura de 153%, sendo que 90 é de imparidades, o resto será de colaterais, um rácio de capital também bastante acima dos mínimos exigidos e um capital total de 17 17,1%. Resultado líquido em Portugal cresce 25% face ao mesmo período do ano passado para 159 milhões de euros e o resultado consolidado 286 milhões de euros. Mantemos o nosso forte compromisso com a sociedade uh, e através da colaboração que temos com a Fundação La Caixa, como sabem, uh, e temos um plano diretor de sustentabilidade que implica um investimento nos próximos três anos de 120 milhões de euros em, em, em investimento social e de apoio a 200 mil pessoas e uh, um volume de negócio sustentável de 4 bilhões de euros.